No rolas! No rolas! Ah! <risos> bora cria, bora meu cria, bora não cria. É só ele, ele vai vai fazer Cadê esse mano. filho da puta? Ruxa, ruxa nele, ruxa nele, ele tá com ruxo. Ele vai, ele vai abrir ele vai, abri ele vai abri Abriu. Na sou cara! Sou claro. sozinhas, sozinha, já sozinha, já só, vi, logo. já peguei a visão do rolas. Já pegou a visão do rolas. Nossa, morri agora. Já morri, já morri. Já fez seu nome, fez seu nome, fez seu nome no rola. Quase matei rolando. Quer rolas puro, pai. Ah! Nossa, mano. Mais mais um. A grade estancou! Speed nele, speed boostando speed boostando tá No rolas.